no meu pronunciamento de hoje, dar os parabéns com letra maiúscula, todas as letras, a um casal de comerciantes de Blumenau, seu João e a dona Rose, que fizeram o seguinte, peço que coloquem o vídeo, casal de comerciantes de Blumenau, que tem uma loja de bebidas, trabalham honestamente. Numa noite da semana passada, um marginal entrou armado na loja Starbier, na Vila Nova, rendeu o proprietário, seu João, que tem posse de arma, e a sua esposa, a dona Rose, fez muito bem. Recebeu o bandido a bala, que é assim que tem que ser recebido. Recebeu o criminoso a bala. E em Blumenau, no Vale do Itajaí, inteiro, e em Santa Catarina tem que ser assim. Gente de bem tem que ter arma, no estabelecimento, registrada, legalizada, para fazer a defesa pessoal da sua vida, da sua família, da sua propriedade e do seu estabelecimento. O bandido tem que ter medo sim, e não só medo da polícia, mas medo do cidadão de bem, que tem o direito sim de andar armado, de defender a sua vida, como o casal de comerciantes fez em Blumenau, que são exemplos aí para toda Santa Catarina.